na loja da rolex e quer comprar um, um, um relógio certo Chega lá ele não tem aí a pessoa fala assim a filha de espera é de dois meses a sua vontade de comprar era isso daqui quando ela falou que era dois meses a sua vontade passou para essa daqui você já não importa você quer comprar aí você vai em outra loja da rolex e ela fala impossível ou esse produto não tem a sua expectativa de comprar estava aqui certo quando ela falou que é impossível comprar a sua vontade de comprar, não importa, você vai pagar o dobro, o triplo do valor, mas você vai querer aquele produto. Fala galera, beleza? Trazendo para vocês aí mais um vídeo e dessa vez a gente vai fazer uma estratégia, uma estratégia top demais, tá galera? É uma estratégia que no vídeo de, de sábado, acho que eu comentei sobre ela, uma estratégia nova que eu vi aqui no, no Facebook. Eu vou falar de onde eu tirei ela, foi do, de um dos vídeos aqui do YouTube mesmo, eu vou deixar o link é, no final do, do vídeo eu vou deixar quem que fez a estratégia né quem que postou foi de onde eu vi essa estratégia porém eu modifiquei ela completamente tá galera e eu vou passar é, a estratégia aqui que eu estou utilizando a estratégia que eu aprendi vou passar ela aqui para vocês e vou passar a minha estratégia a minha estratégia é a estratégia Rolex tá galera a minha estratégia a gente faz com que a pessoa ali ela tem um interesse maior em compra tá galera então basicamente a estratégia é o seguinte tá galera vocês vão fazer vídeo view e tráfego tá vocês vão fazer essas duas essas duas campanhas somente tá na estratégia original só usa somente é, video vídeo viu e tráfego o whatsapp tá o que que acontece a estratégia que eu vi em si a pessoa ela fala para gente mostrar um vídeo onde vai mostrar alguma aula alguma coisa do tipo vamos dar aqui um exemplo, eu estou fazendo um curso de inglês, então eu vou promover alguma aula que vai impactar muita pessoa que quer aprender inglês, certo? Aí eu vou disponibilizar uma aula gratuita onde ela vai tirar vários insights, vai aprender bastante ali naquela aula. Uma aula curtinha ali de dois minutos, onde você dá muitas dicas para a pessoa estar tá aprendendo inglês, tá? Beleza. Essa é a campanha de vídeo view. Então você vai pegar o máximo de pessoas ali que visualizar o seu vídeo tá galera e a segunda etapa é o que que você faz você pega um público personalizado não é um público semelhante tá galera existe público personalizado que é o público que viu aquele vídeo viu aquele conteúdo viu aquela matéria que você passou e o público semelhante que são pessoas parecido com ela então o que que você vai fazer você vai pegar pessoas pers é, pessoas personalizadas que é aquelas pessoas que visualizaram o seu vídeo tá? Beleza? Fez um público daquelas pessoas que visualizaram o seu vídeo. Dependendo do vídeo, se for mais de um minuto e meio, recomendo que você pegue de 50% para cima. Se for menos de um minuto e meio, pegue entre 75% e 95%. Não pegue para baixo disso, tá? Pessoas que, quando você tem um vídeo acima de um minuto e meio, que visualizaram mais de 50% do vídeo, são pessoas altamente qualificadas, são pessoas quentes. Então, ela já viu o seu produto, já viu o que, que você quer, já viu o que, que você está mostrando, já viu o produto em si, ela já sabe. Aí, a segunda etapa é o quê? Depois que eu fiz aquele público personalizado, eu vou pegar essas pessoas que visualizaram acima de 50% e mandar diretamente para o WhatsApp. Eu vou fazer a segunda campanha, só que eu vou levar ela para o WhatsApp, ali eu consigo converter o cliente, pois ele já viu o meu produto, já viu o que eu quero, já viu o que, que ele faz, quais são é os benefícios, tudo entre si. Aí eu vou fazer uma nova campanha com o produto direto, só que somente para o WhatsApp. Essa é a estratégia original. Você sobe um conteúdo, sobe alguma proposta do produto que você está vendendo para aquelas pessoas e depois você atrai essas pessoas para o seu WhatsApp, tá galera? Eu achei muito bacana, eu não sou muito de subir vídeo view, que nem eu já expliquei várias vezes para você. Eu prefiro subir por chase e fazer um lookalike daquele por chase, tá? Só que essa estratégia que eu utilizo, ela, você gasta um pouquinho a mais. Essa estratégia é para quem não quer gastar tanto, tá galera? Você vai ter muita pessoa mesmo, muita, muita, muita pessoa chamando no seu WhatsApp com essa estratégia que eu tô mo mostrando para vocês, que eu vou mod modifiquei a estratégia que eu vi modifiquei trouxe a minha realidade e vou apresentar para vocês a estratégia Rolex onde você vai investir pouco e vai ter muito mas muito retorno se você investir tempo em cada cliente que entrar no seu WhatsApp porque vai entrar muita mas muita gente mesmo tá galera então vamos lá essa estratégia que eu acabei de passar para vocês é a original que eu vi tá a minha estratégia, basicamente, é quase a mesma coisa. Porém, o que, que eu faço? Eu vou pegar, eu já estou subindo campanha com provas sociais falando do benefício do meu produto. Tem um monte de é, provas sociais falando no vídeo. Ele tem mais ou menos 2 minutos, 2 minutos e 20 ali. Então, assim que bater mil pessoas que visualizaram o meu vídeo acima de 50%, acima de 50%, 50 75 e 100 eu vou trazer esse público para mim assim que ele concluir aqui essas mil pessoas tá galera vou trazer essas mil pessoas e vou começar a anunciar direto porém o que que é a estratégia rolex eu vou mandar ela diretamente para minha página de venda porém na minha página de venda não vai estar tá disponível para compra tá galera vai estar tá os três produtos que nem no meu site ele tem um produto de um pote três potes e cinco potes vai estar tá todos esgotado todos todos a, a pessoa não tem opção de comprar nenhum quando ela chega no meu, no, na minha página de venda. Quando ela clica naquele botão, ela vai diretamente para o meu WhatsApp. Aí é que é o segredo. Você vai trabalhar na escassez, tá galera? Na escassez. Quanto mais escasso o produto, mais tem dá o desejo da pessoa comprar. A mesma coisa com Rolex. A maioria dos Rolex top de linha, você não consegue chegar na loja e comprar sempre vai ter aquela fila de espera aquela guarda quando você chega realmente na loja do role, da Rolex você não dependendo do relógio né em si você não consegue comprar ele no mesmo dia sempre vai ter aquela escassez para gerar o, o, o desejo lá em cima vamos supor você chega no, na, na loja da Rolex e quer comprar um, um, um relógio certo chega lá ele não tem aí a pessoa fala assim a fila de espera é de dois meses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 Então, assim, assim que a pessoa chega no seu site, vai estar tá lá esgotado ou indisponível no momento. Ela, a pessoa vai, vai ter o desejo de clicar para saber o que, que vai acontecer, porque você vai colocar algum botãozinho ali, ó. É, reserve agora ou entre em contato para reservar, algo do tipo, tá? Então você vai colocar o um botãozinho e ela vai chamar no seu WhatsApp querendo. Então, para cada produto que eu faço, para cada produto que está no site, eu coloco uma mensagem diferente para me saber qual que é o produto que ela está mais interessado. Aí ela vai entrar em contato comigo e eu vou começar a conversar com ela aí eu mando ela para outra página onde ela pode escolher o produto ali ou já mando diretamente para o check out mas sempre com aquele intuito de escassez tá galera então eu trouxe essa estratégia que a pessoa passou para para divulgar conteúdo eu trouxe para minha realidade e eu vou vender um produto físico assim se tiver muita demanda no meu WhatsApp é eu vou ter que contratar pessoas para estar tá, é, me ajudando no WhatsApp porque quando você faz campanha para tráfego você paga muito mas muito barato mesmo tá galera como vocês podem ver aqui no vídeo eu tô pagando um centavo eu tô pagando um centavo para cada pessoa que dá play no meu vídeo tá vendo Um centavos tá rodando 10 reais por dia então quando bater ali mais ou menos 30 35 reais dá mais ou menos mil pessoas entre 50 75 e 100 por de visualização do meu vídeo aí eu já começo a fazer a campanha de tráfego tá galera essa estratégia Rolex que eu trouxe para minha realidade modifiquei ali como como vocês podem ver galera não fique focado somente na página de venda tenta fazer diversificar várias coisas depois que eu pegar essas manhas aqui eu posso jogar ela para o mini e fazer essa automação aí eu não vou precisar pagar mais ninguém porque meu mini já vai estar tá totalmente automatizado sem eu precisar gastar tempo tá galera porque aqui, aqui no WhatsApp, é o ruim que eu tenho um limite de horas por dia, eu não consigo trabalhar mais de 24 horas, eu não consigo trabalhar 26 horas, eu, somente eu, assim que eu contrato outra pessoa, eu tenho 48 horas para trabalhar, certo que a gente precisa dormir, mas assim, eu só posso trabalhar 20 horas, 24 horas por dia, eu não posso trabalhar mais, eu não posso trabalhar mais, então assim, depois que eu pegar o padrão de que todo mundo entra ali, eu posso automatizar no Manichat, então essa é a estratégia que eu tô trazendo aqui pra vocês, a estratégia top, mais top mesmo, eu acredito que é a única que tá no mercado aí, que vocês podem pesquisar no, no YouTube aí, é a única é a estratégia que você vai gastar muito pouco e vai ter um retorno muito, muito alto se você empenhar ali em converter todos os clientes que vai entrar pra você, porque como que é tráfego, vai muito galera. Cara, você vai pagar 5, 3 centavos no clique para tráfego, tá, galera? Essa estratégia bacana que eu tô trazendo para vocês, já estou testando. Assim que bater as mil pessoas aqui, eu já vou começar a mandar o tráfego diretamente para a página de venda. Minha página de venda já está preparada, já, tá, galera? Então, assim, é uma estratégia muito bacana, muito rápida, onde você vai investir pouco, gastar pouco e ter um retorno muito significativo, tá, galera? Se você é novo aqui no canal e não sabe nada de tráfego pago...